Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu mostro para vocês uma plataforma que o mínimo investimento aí é de apenas R$3,50. Então você investe R$3,50 e pode ganhar até uns reais por mês, dependendo da sua performance. E para isso você só precisa estar tá fazendo investimento, se você decidir fazer isso, e indicar amigos, que é o grande segredo. Então se prepara que eu vou explicar tudo no vídeo de hoje, deixa o like e vamos lá. Então primeiro de tudo você precisa fazer o seu cadastro aqui na plataforma, você precisa de um e-mail né, que você usa, você também coloca Coloca aí uma senha, confirma essa senha também e coloca o meu código de convite que tá na tela 897106. Então o link direto e o código direto vai estar tá embaixo aí para você. Então, facilmente você clica no link, já vai estar tá com o código, se cadastra aqui, né? Seguinte, ah, depois que você se cadastrou, você vem aqui, faz seu login e pronto, vai entrar na plataforma. E bom, basicamente temos aqui a plataforma, vocês podem ver que eu estou usando aqui no meu computador, mas você pode usar também em aplicativo. Tá aqui, ó, app, tá? Então você clica aqui, olha só, vai ter a forma de app, OK? Então, cara, você pode fazer o download, tem para Android, né? Se você tiver Android, tem para iOS, se você tiver iPhone também. Então você pode estar tá, aqui, ó, tem os botões de download, certo? Então você faz onde você preferir, ou computador ou celular. E bom, como eu falei para vocês no início do vídeo, é muito simples você ganhar dinheiro com esse aplicativo, você só precisa fazer o um investimento e indicar amigos. Então, cara, basicamente é o seguinte: para fazer investimento, a gente tem aqui, a gente tem aqui o botão depósitos, né? E basicamente aqui no botão depósitos vai aparecer um endereço. Então, aqui tem o endereço, tem o QR Code também, e aí cada um tem o seu. Então vai aparecer aqui o seu. Você vai copiar aqui esse endereço, ó. Copy address, ok? E aí você vai precisar então depositar ali o valor que você quer investir, que você decidir lá no aplicativo. E no que, qual a criptomoeda TRX? Então, cara, primeiramente você eu indico aqui tem uma conta na Binance para você poder usar essas criptomoedas, então você precisa ter aqui TRX estou aqui na minha conta Binance, então se você ainda não tem uma conta na Binance, vê algum tutorial no YouTube, rapidinho você cria, tá? E você pode usar também algumas outras carteiras de Tron que tem aí pela internet, certo? E basicamente aqui na Binance, que é o exemplo que a gente vai usar com TRX, vou clicar aqui em saque e aqui já vai ter a moeda Tron, que é a sigla TRX, aqui na parte de endereço, que você vai colocar aquele endereço, já vai selecionar a rede da Tron TRX, que é a TRC20, e aqui o mínimo, cara, é 10, certo? o mínimo do mínimo é 10 TRX então você mandaria 11, porque tem uma taxinha de 1, então 11 aí mais ou menos TRX, que vai chegar lá 10 pra você é o mínimo do mínimo, certo? eu vou mostrar já já pra vocês, que é 3,50 é isso, e aqui no meu caso eu vou colocar 15 certo? no meu caso eu vou colocar 15 aqui, né? que vocês viram ali que eu vou colocar 15, porque é um valor que eu quero né? então sempre aí, qualquer plataforma que eu trouxer aqui no canal, coloca um valor que você pode perder, porque a gente sabe que essas plataformas têm risco, então é um valor de acordo com o seu gerenciamento, você tem que ter um gerenciamento de risco então essas plataformas aqui você ganha muito, mas tem um risco. Então coloca um valor ali baixinho, por isso que eu achei legal ela pra trazer pra vocês, que é só R$3,50 você coloca. Então se você puder perder esse valor, é tranquilo, tá ligado? Então como eu ia falando pra vocês, ó, o Tron tá custando 36 centavos hoje. Ou seja, se o mínimo é 10 dá R$3,64. Então a gente arredonda aí pra uns R$3,50, R$4, tá? Então é só isso, cara, o mínimo pra entrar na plataforma. E é igual eu falei pra vocês, você pode colocar esse valor aqui, tá ligado? Você vai ter um rendimento diário e você pode ganhar muito mais indicando amigos. Então vou mostrar agora para vocês, tá? Bem baixinho esse valor, certo? Então beleza, estou aqui na plataforma, né? Temos aqui meus 14 TRX Então lembrando, muito importante É um valor aí de acordo com o seu gerenciamento De acordo com quanto você pode colocar E aqui tem Seguin, né? Seguindo aqui, vocês podem ver que tem aqui, ó 0.1 de cash, basicamente aqui Aqui, ó, você tem que fazer o Seguin aqui Então você clica aqui, ó, Seguin, olha só E eu ganhei 0.1 TRX Então só de entrar aqui no aplicativo eu já ganhei 0.1 TRX E aí entrando todos os dias seguidos Você já vai ganhar uma renda olha só, você colocou só 10, lembrando, presta atenção nesse número, em 3 dias você ganha meio, em 7 dias, né, uma semana, você ganha mais um TRX, em 15 dias mais 3 TRX em um mês, mais 6 TRX em dois meses, a plataforma a gente espera que dure até lá, né, espero que sim, você ganha 20 TRX, então cara, de graça isso aqui, é um dinheiro de graça, se a plataforma durar até lá, a gente espera que dura, você ganha aí 20 TRX, né, e aqui a gente ainda tem a parte dos investimentos, então vocês podem ver que fica aqui nessa parte aqui de baixo, tem aqui ó, Tron Down DeFi um dia, que é a experiência, é programa de experiência, então aqui o mínimo é 10, por isso que eu falei para vocês que o mínimo aqui seria 10, e aqui você ganha 3,5% por dia, e cara, assim, lembrando que aumenta o risco, mas quanto mais você investir, mais retorno você tem, e mais tempo bloqueado, tá, porque aqui é um dia, fica um dia bloqueado, né, o seu valor, mas você recebe esse, esse valor, aí aqui tem o um Tron Down, DeFi 5 dias, fica 5 dias bloqueados, mas você tem 4% de ganhos por dia e o mínimo é 50 tá? então dá 2 TRX por dia aqui tem o de 10 dias que você precisa de no mínimo 200, mas você ganha 5% por dia que dá 10 TRX por dia temos o de 30 dias bloqueado onde o mínimo é 500 TRX 8,5% por dia e dá 42 TRX por dia, tem o de 60 dias que o mínimo é 1000 TRX 17% por dia que são 170 TRX por dia e o máximo aqui tem de 90 dias, onde o mínimo é 1000 também, você ganha 26% por dia que dá 260 TRX por dia, ok? Então, basicamente, eu vou aqui nesse primeiro que é o que eu consegui. Então, eu vou aqui clicar em investe. Clicando aqui em investe, ele mostra aqui algumas coisas, né? Explica como funciona. Vou clicar aqui em investe, tá? Então, vai aparecer o mínimo para mim colocar 10 e eu vou colocar aqui os 14 que é o que eu tenho. Então, eu vou dar um confirme aqui. Só que agora que vem um grande segredo, né? Porque aqui, cara, você bota aqui R$3,50 e você vai ganhar aqui 3% por dia, dá uns 10 centavos por dia. Mas qual que é o grande segredo? O sistema aqui do aplicativo tem referência, tem indicações. Então você pode fazer um time, um marketing de rede aí e tá ganhando muito com pessoas é, depositando na plataforma. Então você pode clicar aqui em My Team, vocês podem ver que olha só, cada pessoa que você indica você ganha 6%. Cada amigo que seu amigo indicou você ganha mais 3%. E se o amigo do seu amigo indicou mais um, você ganha mais 2%. Então, dá pra você fazer uma bola de neve e ganhar bastante com indicações. Então, tem aqui nível 1, 2 e 3. Ou seja, se um amigo seu depositado lá 10, né, você ganha 0,60. Então, basicamente assim, se uns 20 amigos você indicar, uns 15 amigos, vai, você indicar e depositar ali cada amigo 3 reais, você já recupera. Cara, 15 amigos aí que você indica, você já recupera o valor total e depois vai ser lucro. Então, dá pra fazer isso em um dia, dependendo aí da sua performance, tá? E como que você indica então, cara? Você vem aqui aqui em, você vem aqui embaixo, temos aqui embaixo, share tá? Nesse share aqui vai ter, então, o seu link, como eu falei pra vocês, muito importante, se você quiser ajudar o canal, meu link tá aí embaixo, e o seu código de convite, também vou deixar o meu aí embaixo, o meu é 897106, tá? Então é basicamente isso. Aí você pode pensar, pô, mas você é youtuber, você tem mais gente pra fazer isso, pra entrar no seu código, né? Mas vale a pena pra todo mundo, você também pode fazer um vídeo no YouTube, então você pode divulgar no WhatsApp, pode divulgar no Instagram, no Facebook, no Twitter, enfim, todas as suas redes sociais, você pode divulgar é, Telegram, WhatsApp, são as principais aí, e você divulga aí, e cara, você consegue sim ganhar um bom retorno se você fizer um bom trabalho, ok? E aí depois, obviamente, para finalizar o vídeo, o mais importante, você vai querer sacar depois seus lucros, você vai vir aqui em Witch Rounds, aqui você vai precisar definir uma senha de seis números, que é a senha só para saque. Pronto, ó, coloquei minha senha de saque, e aqui você vai colocar a quantidade que você quer sacar, tá? Aqui é um exemplo, né, só para vocês verem, e aqui a senha de saque. Aí aqui você vai ter que selecionar também a sua carteira, você vai clicar aqui, vai ter um maisinho aqui em cima, vocês podem ver, e aqui você Vai colocar a sua carteira lá da Binance ou da sua carteira que a gente viu da rede TRX-TRC20. Então, para isso, eu venho novamente aqui na minha Binance. Então, a gente vai vir aqui de novo em TRX, só que agora em vez de saque, a gente vai depositar. Então, vai estar selecionando aqui TRX-TRON, a rede. A gente coloca aqui TRX-TRON-TRC20. Vai aparecer o seu endereço aqui da Binance. Você clica para copiar ele e pronto. Você cola aqui. Pode deixar ele como principal. E basicamente é isso. Ó. Posso dar um save aqui. Pronto, selecionei ele aqui e posso dar um submit. E aí você pode sacar lembrando que aqui o mínimo de saque é 10, então depois que eu tiver meus rendimentos, eu posso sacar, ou seja, depois de um dia lá de rendimento, você já pode sacar. Então dá pra você fazer um dinheiro rápido, você indicando pessoas rapidamente, você pode já conseguir logo lucro, né, com referência, com a, com aqui os rendimentos, rapidinho você saca, né? E é basicamente esse foi o vídeo de hoje, tá? Então acho que deu pra entender a ideia do projeto. É um projeto que tem risco, tem diversos desses projetos que eu já trouxe aqui no canal, então eles não duram pra sempre, eles têm risco. Então a ideia, é assim, é você ter um retorno rápido, um rendimento rápido, indicar bastante pessoas para você ter o seu retorno aí do seu capital investido, os R$ investido e depois é só trabalhar com o lucro, tá bom? E é isso, vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Valeu.